Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da DoraSoft. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo a respeito de como definir metas pessoais. Se você não sabe de que vídeo eu estou falando, clica aqui nesse card que você vai poder ver esse vídeo. Eu quero trazer para você ferramentas de como alcançar uma meta já definida anteriormente. Vamos lá? Algum tempo atrás, como eu acabei de dizer, eu fiz um vídeo a respeito de como definir as metas pessoais. Acontece que nem sempre definir a meta por si só já vai fazer com que você tenha muita clareza a respeito de como você pode conquistar as metas e nesse vídeo eu quero te apresentar algumas ferramentas para poder conseguir conquistar a meta que você já definiu anteriormente. Se você não definiu, volto a dizer para você, clica nesse card, preenche uma ficha que vai estar nas descrições desse vídeo. Lá tem uma ficha para você poder preencher sobre as suas metas pessoais. E agora eu vou te passar as ferramentas de como ter muito mais clareza para poder conquistar essas metas. A primeira coisa que eu quero pedir para você é que você vai baixar um PDF que está na descrição desse vídeo, onde você vai preencher conforme eu vou falando no vídeo. O primeiro item que eu preciso que você preencha é em relação à sua meta que já está definida com clareza em relação ao ambiente, ou seja, as suas metas que já estão definidas, como você vai se comportar em relação a essa meta no ambiente que você vive, ou seja, onde você vive e com as pessoas que você vive e onde será esse comportamento. Se você tem um comportamento, uma meta que depende de dinheiro, você vai se comportar como no seu trabalho, como você vai se comportar no seu meio de sobrevivência ou nas suas rendas que você tem mensalmente. Pode ser que a sua renda seja através de casas que você tenha de aluguel ou do trabalho que você tenha ou até mesmo de uma pensão ou uma mesada que você receba. Além disso, especifique qual é o seu comportamento diante das pessoas que estão envolvidas com você no dia a dia enquanto você estiver nas suas atuações em relação à sua meta. Agora vamos especificar sobre esses comportamentos como você deve agir em relação a este ambiente em relação a essas pessoas, o seu comportamento deve ser proativo, você deve ser uma pessoa que deve se destacar, você precisa se elevar de nível dentro desse ambiente que você está, qual é o seu comportamento, quais são as suas atitudes e ações que você precisa ter. Agora nós vamos para o terceiro campo que é onde se trata das capacidades e das habilidades que você precisa para poder conseguir ter essa meta, então quais são as habilidades que você precisa? para ter os comportamentos que você já descreveu. Você precisa ter alguma coisa que você já tem? Você já sabe se comunicar? Você precisa fazer um curso? Você precisa se habilitar em algum tipo de educação? Por exemplo, para você conquistar sua meta, você precisa primeiro terminar, por exemplo, a faculdade de arquitetura? Você precisa encerrar um treinamento de vendas? Você precisa, por exemplo, se capacitar em aprender alguma coisa. Isso é o que você vai preencher no campo de capacidade e habilidades que você vai precisar. Agora, nós temos o campo de crenças e valores. Ou seja, como você precisa ver o mundo? Quais são os valores que são importantes que você tenha muito claros para que você consiga aquela meta que você tem? Muitas vezes, a pessoa define uma meta para ela e ela precisa mudar algumas crenças e valores e crença que eu não estou falando de religião tá eu tô falando de como você enxerga o mundo e de como você se motiva de como você se impulsiona para poder ter tesão para poder fazer alguma coisa por exemplo a ah, para eu poder chegar na minha meta eu vou precisar acordar mais motivado mais animado eu vou precisar assistir um vídeo no youtube sobre motivação ou, eu vou precisar assistir um vídeo no YouTube para me ajudar sobre ficar zen, sobre como fazer meditação, porque eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso ter mais atenção e assim por diante. Próximo campo, você vai definir e especificar em relação à sua identidade. Ou seja, você vai utilizar como referência uma frase, uma imagem, um objeto ou até mesmo uma situação para que isso te alavanque para aquela meta que você tem. E você vai fazer isso em relação às crenças e valores que você tem, em relação às habilidades que você precisa, aos comportamentos que você precisa ter e também em relação ao ambiente que você está para conquistar a sua meta. Leia o que você já escreveu. Isso vai te ajudar a especificar um item de âncora, ou seja, um ponto de impulsionamento para você poder conquistar a sua meta. E agora eu quero te pedir para preencher esse campo chamado espiritualidade. A espiritualidade é que mais uma vez não tem nada a ver com religião mas pode ter também quando eu falo de espiritualidade eu estou falando na essência máxima em relação a quem você é é como você vai se sentir quando você tiver a sua meta conquistada ou seja quais são os sentimentos que vão aflorar dentro de você quando a sua meta for conquistada e mais, como você vai se sentir em relação às pessoas ao seu redor. E mais, como as pessoas ao seu redor vão se sentir quando você conquistar a sua meta. Escreva isso, reflita sobre isso. Isso vai te ajudar muito a ter clareza em relação a como conquistar a sua meta. Reassista ele quantas vezes forem necessárias para que você escreva detalhadamente a respeito das referências dentro dessa ferramenta para te ajudar a conquistar suas metas. Espero que esse vídeo então tenha te ajudado, se te ajudou, clique em curtir e além disso, clique em se inscrever no nosso canal, isso vai me ajudar a saber que eu estou te ajudando de alguma maneira a melhorar e a elevar o nível de vida que você vai ter na sua vida a partir de agora. Desejo para você sucessos e produtividade!